kimiia Oi, gente, tudo bem? Ai, meu Deus. Bom, vamos começar fevereiro. Ai, com um vídeo falando um pouquinho. Eu tinha dois temas para falar. Eu falei: "Ah, eu vou fazer dois vídeos". Mas na verdade, eu acho que Nesse vídeo, vamos falar das duas coisas. A primeira coisa era da minha passagem repentina pelo Brasil de pouquíssimos dias. O que eu senti, como foi. E ah, hoje exatamente, esse vídeo sai. Hoje, dia 7. Hum, faz dois anos exatamente. Dois anos? Vou me. Eu vou, vou ver, vou confirmar isso, essa informação Pera aí, meninas Exatamente, em 2020 Ops, pera O que eu fiz? 2020, janeiro, fevereiro Sim, dia 7 de fevereiro de 2020 Eu voltei pra Argentina e hoje faz dois anos exatamente, ia fazer dois anos que eu não ia no Brasil, né, no dia de hoje, mas eu fui agora em janeiro, como vocês viram aí, meninas, mas é isso, o ah, que, que eu queria falar? Eu queria falar que eu pude aproveitar muito pouco do que eu queria ter aproveitado as pessoas em si, mas eu queria comentar o que, que eu sentir, eu senti português está difícil hoje, meninas, todos os dias, né, o que eu senti de ter ido ao Brasil quase dois anos sem ir. É, conto que quando eu passei a fronteira foi algo muito... Uh, foi um choque. Porque eu <risos> é, são dois países diferentes que falam duas línguas diferentes. Então eu estou acostumado a falar. É... 24 horas por dia, o espanhol. Mesmo que eu esteja falando aqui em português com vocês, mas. Como vocês veem, eu tô pensando em algumas, em algumas coisas pra poder falar e não falar errado. Mas. E muita gente pode falar, ai, ai, porque, ai, tá se achando demais. Não, gente. Quem viveu sabe. <risos> tipo, é aquele meme, que só quem viveu sabe, mas é realmente isso. E. É difícil, né? É, no dia a dia a gente não fala 100% português Eu tava até um tempo atrás morando com, com um brasileiro Mas não estou mais Então, na rua, o meu trato com as pessoas é 100% em espanhol Eu penso em espanhol, então é diferente E quando eu passei em Foz do Iguaçu é, eu, eu, eu fui comprar... Eu lembro que eu fui comprar no terminal lá de Foz um lanche, né? Pra eu comer durante a viagem, que depois eu tive mais 18 horas até São Paulo. Eu fui comprar e eu falei... Ai, pera. Primeiro que eu achei tudo muito caro, Brasil. Ponto negativo. Eu achei tudo muito caro. Eu não sei se eu me acostumei com o peso que já é, tipo, um pouco mais elevado. Por exemplo, 100 pesos... Né? É, que pode parecer muito, mas sem pesos é uma coisa, sem reais é outra coisa totalmente diferente. Mas eu achei muito caro um lanche do e 30 reais. É muito dinheiro, meninas. Muitos, muitos bolsonaros. É... Tá, mas aí depois eu tava falando bem devagar, até poder entrar na cabeça bem e nada, entrei, peguei o ônibus, cheguei no dia seguinte de manhã, encontrei minha mãe e tal Passei um tempo com ela, infelizmente uma semana antes de eu viajar minha avó faleceu Então foi meio tenso porque ninguém esperava e eu também não esperava E, e isso aconteceu, acho que ninguém nunca tá esperando nada dessas coisas acontecer, mas de uma forma ou de outra eu como eu Lucas penso que ela descansou de tanta coisa que ela estava sofrendo por muitos anos é, essas doenças de Alzheimer e que todos os as pessoas maiores idosas têm é algo muito pesado eu espero não viver para não viver até essa idade para passar por isso ou não sei eu não me vejo muito velho mas enfim Outro assunto, e nada, aí eu fiquei com a minha mãe, aí depois, na quinta-feira, vocês viram o vídeo, né, que eu fui encontrar os meninos para um, comer no tailandês Nesse dia, eu achei que eu me roubar, sim, eu tava no Tucuruvi, né, Zona Norte, onde pega o metrô e um cara, eu, eu contei pra poucas pessoas isso, um cara veio, tipo assim... Sabe as pessoas que chegam em você pra pedir coisa, dinheiro, sei lá o quê? Ele, eu, tava, eu tava mandando um áudio pra minha amiga, no celular, e ele veio assim pra cima de mim. E eu fiz assim, e continuei andando, e ele veio assim... É, não, não sei bem o que ele falou, não prestei muita atenção. Mas eu fiquei meio assim, Ai, será que ele quer me roubar, quer fazer alguma coisa? Tipo, porque assim, não sei, aqui na Argentina tem bastante disso que as pessoas te param a pedir coisa pra vender meia, vender máscara hoje em dia, né? Todo mundo usa máscara. Mas não sei, só sei que eu não quis dar atenção pra ele e eu acho que ele ficou bravo por conta disso. Enfim. Me senti um pouco, ai, sei lá, e muito perigoso, ai, eu senti, ai, não sei. A gente fica com isso na cabeça de, ai, vai mudar, e não, continua a mesma coisa, né? E, bom, sei lá, dois anos passou e você pensa, ai, será que vai mudar? Será que vai ter algo diferente? Não, mesma coisa e talvez pior, referente à segurança. Né, vejo muitos amigos postando Ai, foi roubado, ai, porque é isso, aquilo outro Ai, me dá vontade Não que aqui seja O melhor lugar do mundo, seja muito seguro Mas, tipo assim Tem aqueles lugares que são realmente muito seguros E tem um lugar que não é, que não é seguro Né, e lógico que um, Eu sei onde é E O que dizer, não sei Só sei que eu fiquei, hum, sei lá Bom, depois, no dia seguinte, eu encontrei o Michel, dormi na casa dele. Ai, eu tava com muitas saudades! Inclusive, Michel, se você está assistindo esse vídeo, que eu acho que sim. Estou, ó, estou esperando você vir aqui me visitar pra gente fazer uma tour e vários vídeos também, e é isso, aí depois eu vi no dia seguinte as meninas do Bichu, aí depois fui encontrar as Panteras Angelicais, a gente passou o fim de semana inteiro na piscina, é, não chamando de anjo a todo mundo, e é isso aí, aí depois no dia seguinte, na segunda-feira, eu encontrei o Vini, eu fui na casa do Vini, e nada, tava com ele, ele a mãe dele, e o cachorrinho dele, e depois eu fui encontrar meus primos, minha tia, e já tive que voltar, foi algo assim, muito rápido. E o que, que eu senti de voltar ao Brasil, que hum, realmente eu não sinto saudades de morar no Brasil, isso é uma certeza, e eu digo sempre que é algo que não vai voltar a acontecer, eu não pretendo voltar a morar no Brasil. Mas, ai, realmente, algumas pessoas que eu, eu poderia ter aproveitado mais tempo de estar com elas, ter abraçado mais, e realmente não aconteceu. E pessoas que eu queria muito ter visto e também não rolou. Eu acho que é a única parte ruim, né? Mas fora isso, tudo bem. E a outra coisa que eu queria falar era sobre motivação. Ai, eu ando muito desmotivado demais, demais, demais, demais, tipo... Vontade de desistir de tudo. Essa semana eu comecei o curso de atuação numa escola muito boa. Aqui é onde eu tava querendo muito fazer. Mas, sei lá, não sei se é isso de começo do ano, essa pandemia, que a gente tem ainda uma incerteza, mesmo com vacina e tudo. Ai, não sei. Tá difícil viver e ter uma motivação pra continuar e fazer os nossos projetos. Eu tenho tanta coisa na cabeça para fazer aqui para o canal, por exemplo, mas, sabe, tirar da cabeça e pôr no papel e gravar e fazer é, é, algo Ai, que está muito difícil. Eu queria, bom, não sei, compartilhar de alguma forma, per perguntar para vocês se você viu esse vídeo até aqui, 10 minutos que já se passou, o que que você faz para ter uma motivação melhor? Porque, ó, eu... Tá difícil. É, hoje é segunda-feira, lógico, eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 6. Mas, não sei, eu espero que seja uma semana melhor. E eu espero conseguir gravar pelo menos um vídeo por semana aqui pro canal, né? E sexta-feira agora, dia 11, tem a estreia mundial de Não me chame de anjo, com as Panteras Angelicais, eu, o Doug e o Filipinas. <risos> a gente gravou essa música para a terceira e última temporada de Passões e Intrigas e agora vai sair ela para vocês ouvirem aí em todas as plataformas digitais. É isso, se você quiser fazer o pre-save, eu vou deixar aqui na descrição, mas vai estar disponível no Spotify, em todas as outras que existirem, por aí vocês tiverem, vai estar disponível para ouvir, e hum, sei lá, eu queria falar sobre isso, não sei, eu queria falar tanta coisa, mas como eu disse, eu me sinto tão desmotivado, mas eu espero que isso seja apenas uma fase e tá difícil, tá difícil. É, não é fácil e, sei lá, eu espero, eu creio que não sou o único que esteja passando por isso nesse momento. E é isso. Barulhos. Barulhos. Gente, estou usando uma ring light que eu ganhei dela, maravilhosa, Tamires, tá? minha amiga maravilhosa, que eu amo muito. Também, você tá vendo esse vídeo que eu sei? Muito obrigada. Vamos melhorando aos poucos, meninas. Será que era TikToker vem aí também? Eu fiz o TikTok lá da música da Anitta. Vão é, ver baixam e vão falar é, vamos ver lá e é isso, se você assistiu até aqui muito obrigado, falei 12 minutos de coisas aleatórias mas eu precisava dar esse primeiro passo de gravar alguma coisa, porque vocês podem ver que tem muita coisa na minha cabeça e tem muita coisa que eu quero fazer e falar, mas tá difícil gente, muito obrigado para você que viu Dá o seu like, comenta, compartilha. Dá o seu like e assista esse vídeo porque ajuda bastante aquela sua pequena visualização e o seu like. E se você ouvir as músicas lá no Spotify também, a cada stream é um centavo de dólar que eu posso ganhar para poder ter um dinheirinho para preparar os próximos projetos para vocês, ok? Um beijo, está começando agora, fevereiro 2022, e muita coisa legal, eu espero que venha aí nesse novo ano. É isso, um beijo. Ah, estou com o cabelo agora, né? É, era para ser um laranja, né, meninas? Dá para ver aí bem. Mas eu tô pra mudar pra pintar de rosa novamente. Então, pode ser que no próximo vídeo, que eu não sei quando será gravado, se vai ser agora, depois desse ou se vai ser quando estejamos de uma cor diferente. Ou não, porque eu acho que é na outra semana que eu vou pintar. Mas, enfim. mando um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!